Lef, lef. Young Rick Chic, fez um cast fácil lef, lef. Ela já me liga pra ficar do lado Bato cá de quatro Gosto quando eu levo ela pro quarto oh. Cês de balão, só sequência de Colom Fraga essa fragrância que não trouxe lá da Espanha Só de tá na pé, hoje é coisas leves Já chamei minha tropa, só me diz o que prefere Cê sabe que eu não fiz nem essa maconha até terra prédio, não fico no tédio Meu foco tá no ardinho Se você me deve, faz favor, paga pra mim Bang, rechefe, Google, você sabe sim Uh, gosto quando exalo, two and two Uh, I'm a agora é little boo Uh, uh. quer vir de BM até na sul uh. uh, marolando, fazendo uma fu uh, gosto quando exalo, two and two. <risos> A agora é two and two, two, Uh, quer vir da má Hoje eu acordei com o céu azul Tá na mal disposição pra fazer tudo acontecer Já salvei 3 bits só coitado do PC A vela sobe junto com a fumaça no privê Minha blunt já acabou, vou ter que ligar PDT Os moleque não para na só não vai perder Lembro que mais novo eu só queria aprender E hoje em dia quem diria até você fazer R.A.P. até Naquela levada eu vou te ter, pode crer É só questão de tempo pra vencer Eu não passei Você parece, o um E.T. Fazer o que? Nasceu assim, eu e você, eu e você. vamos lá no shopping pra buscar com o DJ, De jeito cê tá traumando, porque yeah. meu pai soca com a e tá gastando pra cacete. Os bicos ficam doidos tá caçando pra cabeça. Só mostra o que acontece quando eu foco na letra. Cê tá focado na letra, cê tá molhando você cê. Cê tá tomando tem que ir, sem fazer uma careta, sem fazer uma careta. Cê tá chamando baixinho o vulgo do. Costa com desalo de A mambar agora é little duro. Kevin de BM até na sul Marolando, fazendo o quê? com a desala tchuan tchu. A mambar agora é Little Boo. É little. Uh, Kevin de BM até na sul Marolando, <risos> bebendo da Deixa